pra anunciar um dos melhores decks que eu já fiz. Mano, na verdade, esse deck aqui não foi totalmente eu que fiz. A ideia dele já é bem antiga, já tá aí há uns quase um mês rolando, que é o deck de Mineiro com Lava Round. O porém é que eu adicionei algumas cartas que vão dar o controle necessário para esse deck aqui ser extremamente eficiente. Como é que eu tô falando que ele é extremamente eficiente? Bom, se você me segue no Instagram, eu coloquei uma foto onde eu ganhei um desafio que... Eu consegui 12 vitórias e apenas uma derrota usando esse deck. Já já eu vou mostrar o deck. Além disso, galera, eu tô com atualmente 4.440 troféus. Isso é absolutamente o meu recorde. Olha aqui. Meu recorde atual é exatamente a quantidade de troféus que eu estou agora, que é 4440, o que tá me levando pro top do Brasil, o que comprova que esse deck funciona tanto para desafios quanto para push, né, que é o, o subida de troféus. O grande empecilho desse deck é exatamente o fato dele dele ter duas lendárias. Eu ia falar três, mas é duas lendárias. Então, eu quero mostrar o deck pra vocês, é um deck excepcional, eu tô ganhando muito, a minha taxa de vitórias com esse deck tá cerca de 80%, obviamente não dá pra ganhar de todo mundo, mas olha, olha aqui galera, então o deck é basicamente Mineiro, Lava Round, um Bebê Dragão, que é uma peça-chave do meu combo de Lava Round com Mineiro, eu já já vou mostrar pra vocês, eu tenho um deck praticamente todo, todo, todo aéreo, com... Esqueletos, basicamente é com esqueletos aqui, galera Porque as cartas, tanto da Lápide quanto o Exército Esqueleto São cartas muito boas para defesa Principalmente pelo custo dela ser muito baixo E ela tem um grande volume de unidades Que, às vezes, o oponente não consegue defender, né? Além disso, uma carta que talvez não seja muito popular Mas que funciona muito bem são as flechas Porque elas dão um dano muito legal Lidam com a maior parte das outras tropas Que são capazes de... Bloquear o nosso combo, então a gente tem aqui de aéreo o Mega Servo, os Servos, o Mineiro o Lava e o Bebê Dragão. Temos as Flechas o... e os Esqueletinhos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, meu histórico de batalhas utilizando esse deck, olha só. Vitória de 1x0, vitória de 1x0, uma derrota, um empate de 1 a 1 Vitória de 1x0, aqui eu tava jogando aqui no, no desafio do dobro de elixir, vitória de 3x0. E eu queria falar o seguinte pra vocês, não é sempre que você vai ganhar, eu vou batalhar aqui agora com esse deck, pra tentar aqui conseguir meu baú da coroa. Eu já vou deixar logo claro pra vocês, se o seu adversário for muito bom e você não tiver conseguindo dominar a partida, se você fez 1x0, seguro o jogo. Se você vê que você tá com vantagem muito grande, você pode batalhar ali pelas 3 coroas. Na verdade, eu só batalho pra duas coroas. Quando eu perco e fica 1 um a 1 um. Aí eu vou pra 2 a 1 um. Eu não vou pra 3 a 1 um Porque eu acho que não vai ser muito eficiente Pra conseguir a terceira coroa é muito mais difícil do que pra conseguir a segunda, tá? Então beleza Entendido isso, eu quero mostrar pra vocês como o deck funciona Então vamos lá, galera Vamos pra uma batalha pra testar o deck de fato Pegamos aqui um nível 10 com 4.390 troféus E vamos ganhar aqui, vamos tentar ganhar na verdade Mesmo com o meu iPad lagando Eu fiz um teste aqui anteriormente e não consegui uma boa vitória, tá? Eu, na verdade, pelo, pelo deck do meu oponente, eu vacilei muito e perdi. Além disso, uma coisa que eu recomendo todo mundo fazer, e eu não tô conseguindo fazer aqui, é você escutar o jogo, galera. É muito importante você escutar o jogo na hora, de você, na hora que você estiver jogando. O meu, combo, o meu combo essencial aqui é colocar o Bebê Dragão junto com o Lava... E depois, quando ele já estiver lá na frente, eu coloco o meu Mineiro. Uma carta que countera muito esse meu combo. Nossa, meu Deus, meu bebê dragão vai na frente, ó. Isso não deveria ter acontecido. Meu bebê dragão deveria ter ido atrás do Lava. E agora eu vou colocar aqui o meu Mega Servo com o meu Miner lá na frente, beleza. Vou colocar aqui esse, essa Lápide pra defender, beleza. Mas o cara colocou os Bárbaros ali que quebrou o meu combo agora eu tenho que defender aqui deixa eu ver como é que eu vou fazer, caras eu vou ter que jogar a flecha aqui mesmo e agora eu vou jogar esses servos aqui eu não coloquei os meus servos para defender esses bárbaros porque tinha servos do meu oponente lá também e, eu... e aquele tempo de delay entre o meu servo ficar apto pra atacar seria o suficiente para os servos do meu oponente matar os meus servos e aí minha defesa não ia ficar efetiva vamos lá, vamos com calma eu jogando e narrando, cara, eu sou péssimo. Sou muito ruim mesmo. Mas os resultados da minha progressão aqui nos troféus mostram realmente que esse deck é um dos melhores que eu já tive e um dos melhores que eu tô apresentando para vocês de todos os tempos. Se você tem o Mineiro, se você tem o Lava, você precisa testar esse deck aqui pelo menos uma vez, galera. Não tô brincando, é um deck muito bom. Beleza, meu exército de esqueletos conseguiu fazer ele gastar algumas coisas ali. A gente, a, a gente tá perdendo mais ou menos aqui na quantidade de dano, mas não tem problema não, vamos colocar aqui o meu bebê dragão bem recuado, eu preciso que ele fique recuado, tá pessoal? Porque eu não posso deixar com que ele vá na frente do meu, do meu lava round, mas vai acontecer isso, ó. Eu acho que talvez o meu bebê, dragão, meu bebê dragão vai ficar recuado ali, consegui defender aqui o mineiro, vou colocar o meu servos e vou colocar o meu... Vou colocar agora o meu mineiro, eu coloquei meus servos e agora vou colocar o meu mineiro, eu já vou colocar outro lava... E agora o dano é excepcional. Olha só, o dano do meu bebê dragão, do meu mineiro dos Lava Pups. Já vamos levar a primeira torre, show de bola. Conseguimos fazer o combo, que é o combo principal do deck, pessoal. O que, que eu poderia fazer aqui agora, pessoal? Mas, o, o, a batalha tá acabando, a gente vai conseguir a vitória. Ele não vai conseguir é, derrubar essa minha torre. Mesmo que, ó, Falta dois segundos, mesmo que ele congele tudo aqui. Conseguimos ganhar. Vou tentar mais uma vitória, mas o que, que eu queria falar para vocês? O combo funciona, lava round na frente, sempre coloca o lava round quando você tem 9 ou 10 de elixir, tenta segurar isso daí, tá? Tenta segurar. Até você ter essa quantidade, quantidade de Elixir, não coloca o Lava muito precipitado, senão você não vai ter nada para se defender e isso daí vai dar merda. Então tenta colocar o seu Lava quando você pode defender com alguma coisa de 3 de Elixir. O que, que a gente tem de 3 de Elixir nesse deck para poder defender? A gente tem Servos, a gente tem Mega Servo, a gente tem Lápide e a gente tem Exército Esqueleto. Então a gente tem várias cartas que podem servir como defesa quando a gente coloca nosso Lava, então a gente não precisa ficar muito preocupado. Depois disso, você tem que colocar o seu bebê dragão de uma maneira bem recuada para ele não passar na frente do lava. Naquela batalha anterior, eu vou colocar ela acelerada, vou cortar, porque como eu perdi não tem muita importância, mas fica como erro, né? Naquela batalha anterior, o meu, meu bebê o meu bebê dragão ficava passando na frente do meu lava, ficou passando uma vez, se não me engano. E isso prejudicou muito o meu combo. Vocês viram que quando o combo dá certo... O bebê dragão, cuidando das tropas de muita quantidade, por exemplo, arqueiras, por exemplo, é, ser, é, goblins lanceiros, por exemplo, até mesmo esqueletos ou, ou servos ou ordem de servos, o Bebê Dragão cuida dessas tropas, porque ele tem um dano razoável e um dano em área. Eu coloco o meu Mineiro pra servir de tanque, né, pra receber o dano dos Lava Pups, porque quando o, o Lava round morre, ele se transforma naqueles Lava Pups, e aqueles Lava Pups junto com o meu com o Bebê Dragão e o Mineiro é que vão dar muito dano. Se você tiver ainda possível ali uma, uma flecha na sua mão pra você poder jogar, o seu oponente vai ficar completamente perdido, ele vai colocar um monte de coisa, ele vai tentar matar o seu Mineiro, ele, vai poder, ele não vai saber o que fazer, ele não vai saber se defende, se mata o Mineiro, se mata o Lava, se mata o Lava poops, se mata o Lava Pups, mata o bebê dragão, e ele vai ficar ali muito perdido. Uma coisa importante, se você colocar o mineiro, o bebê dragão e o mega servo juntos, o seu oponente tiver o raio, você vai tomar um counter fudido, porque o raio vai atacar o mineiro, o bebê dragão e o mega servo e vai matar todos. Então você tem que deixar o seu mineiro sempre longe do seu bebê dragão, e de, de preferência colocar os servos ao invés do Mega Servo para fazer o combo. Então se você tem lá, você tá conseguindo fazer o combo, seu Lava Round já tá lá na torre, o seu Bebê Dragão tá atrás do Lava, e o seu Mineiro tá lá na frente, se você tem Servo e Mega Servo na mão para complementar o combo, eu, eu, eu recomendo você colocar o Servo. Se você, além de tudo, tem a flecha, eu recomendo você esperar com, esse, com essa flecha na mão e esse Elixir, Pra caso o seu oponente jogar uma, uma horda de servos, pra caso ele joga um exército de esqueletos pra matar o seu mineiro, você já joga a flecha logo em seguida. Esse é o combo excepcional, dá muito dano, uma vez que o seu combo funciona. Galera, é excepcional, é impossível o seu o, o oponente defender com eficácia, mano. Porque você cria uma área de dano tão grande, que mesmo uma bola de fogo não vai ser o suficiente pra matar todas as tropas. Vamos mais uma, vamos ter, tentar farmar esse baú da coroa aqui. Mesmo que a gente perca, porque eu tô narrando, porque o meu iPad tá lagando, mesmo que a gente perca, eu ainda espero conseguir pelo menos uma torre aqui. Já vou começar com o meu combo, tá? Vamos tentar fazer o combo aqui. Beleza, o cara veio com o mineiro. Não vou nem me preocupar com esse mineiro, pra falar a verdade. Meu combo já tá praticamente na minha mão, que é excepcional. Já tem o bebê dragão na mão. Essa mão sim veio muito boa. Da primeira batalha que eu fiz, a mão veio muito ruim, muito ruim. Beleza, coloquei meu bebê dragão. Meu bebê dragão vai ficar atrás do meu. Do meu. Do meu. Nossa, o cara colocou o lava muito bem colocado aqui. Vou colocar o mineiro pra ver o que eu consigo. Ah, foi muito tarde. Eu coloquei o mineiro muito atrasado, galera. Muito atrasado. Eu deveria ter colocado o mineiro bem antes. Mas eu fiquei conversando merdas aqui e perdi o, o time, né? Perdi o tempo ali. Beleza, vamos, vamos ver se a gente consegue defender sem gastar nada. Não dá. A gente teve que colocar lápide aqui pra não tomar nenhum dano expressivo nessa torre. Porque a arqueira, se você subestimar, ela leva aí uns 300, 400 de vida da sua torre. E isso pode ser... A diferença entre ganhar e perder. Então, vamos colocar mais 3 de Elixir. A gente está, provavelmente, empatado no nível de Elixir do nosso oponente aqui. Tá 3, é... Ele deve estar tá com a mesma quantidade de Elixir que eu, provavelmente. Beleza, então eu já vou preparar o meu combo de novo. Agora eu vou preparar... Eu tenho que fazer alguma coisa diferente, né? O meu oponente conseguiu bloquear o meu combo da primeira vez. Ele vai colocar o Lava avançado de novo, muito provavelmente. Só que dessa vez eu quero colocar o Mineiro na hora certa. Então vamos lá, muita calma, muita calma Muita calma Vou colocar aqui e vou colocar Vai, vai, vai, vai mineiro, já vai tá mineiro Ah, foi... demorei de novo pra colocar o mineiro, galera Deveria ter sido mais rápido pra colocar esse mineiro aqui E eu tenho que defender aqui, o ideal Eu vou colocar a... o exército de esqueletos Pra servir de distração pra essas tropas Matar aquele mineiro Vai vai servir de distração também para os servos Mas mesmo assim a gente vai tomar muito dano Muito, muito dano Caralho, agora eu me ferrei esse cara tá conseguindo counterar o meu, a minha estratégia muito bem colocando aquele Lava Round é, adiantado, velho. Muito, tá, tá indo muito bem. Vou colocar, vou ter que fazer de alguma maneira diferente. Agora sim ele colocou o Lava dele recuado. E é, ele tem praticamente o mesmo deck que eu, viu galera? Só que o meu deck é mais essencialmente aéreo, o dele não. Agora eu vou tentar fazer o que ele meio que fez comigo, né? Vou tentar usar o Feitiço contra o Feiticeio. Vou tentar trazer o lava dele pra cá. Vou jogar aqui pra defender aquele mineiro e aqueles lava-pups quando eles aparecerem. Matei as tropas dele. Ah, beleza. Não, mas mais uma vez ele foi inteligente. Colocou o lava pra defender ali, ó. Muito boa. Muito boa a estratégia do cara. Agora as... Estou ferrado. Estou ferrado. Vou colocar aqui. Ai, não deu tempo. E ele usou a mesma estratégia minha contra, contra eu mesmo, né? Então o cara foi muito bem, na verdade. Agora ele está praticamente com a vitória na mão, porque se ele vinha uma bola de fogo na mão dele, já era, basicamente. Eu vou perder para minha própria estratégia, mas fica aqui a dica para vocês, galera. Eu não sou bom narrando e jogando, tá? Me desculpa. Mas os números comprovam que realmente o deck funciona. O deck funciona muito bem. Se você tem alguma dúvida, olha no meu Instagram os resultados dos desafios que eu estou fazendo com esse deck. Tô tendo é, resultados muito bons. Vamos jogar mais uma aqui, vamos ver. Aqui vou colocar o meu Bebê Dragão, vai lidar bem com esses guardas vou colocar meu mineiro aqui avançado Pra já pegar aquela Princesinha ali Beleza Essa ordem de servos dele foi muito boa Mas calma, parece que agora a gente vai conseguir. I can... Eu vou gastar as minhas flechas nessa princesa aqui, porque se ela ficar do lado esquerdo, com meu ataque progredindo do lado direito, ela vai ferrar a minha estratégia. O bom aqui agora é que ele vai ter que gastar alguma coisa para matar os meus esqueletos. Aí ah, jogou bem, colocou bem ali, a. Aquela fábrica de espíritos de fuga ali que eu esqueci o nome. <risos> colocou o mineiro ali meio que... Não tinha nada pra fazer. Colocou o mineiro ali. Não foi uma estratégia muito boa. Vou colocar aqui então de novo. meu bebê dragão recuado. Vou preparar o meu combo com o mineiro lá na frente. Vamos lá. Agora, agora o combo vai funcionar. Vou preparar as minhas flechas... Já vou matar aquela princesa antes do meu. Antes do meu lava morrer. Beleza, o meu mineiro morreu. Ah, cara, eu deveria eu esqueci da Horda de Servos. Mas ok. D demos muito dano ali na. Na torre do cara. Tá ok. Vou colocar aqui. Não, eu deveria ter colocado, na verdade, o Exército de Esqueletos antes da. Antes do. Dos servos, pra eles servirem de fato como escudo, como barreira, né? Agora eu vou colocar essas flechas aqui, bem que... Aqui... Ai meu Deus, tem que defender esse mineiro, beleza. Tem que defender essa galera aqui, beleza. Defendi a galera ali. <risos> Agora eu vou colocar meu bebê dragão ali, onde eu preciso que ele esteja. E vou preparar aqui meu mineirinho e já vou ficar com essas flechas na mão. Eu quero ver pra onde eles vão, Ok. Vai, vai, flechinha, vai, flechinha. mais rápido que você conseguir, moleque. Boa, boa, boa, boa, boa, boa. Estamos com muito dano. 60 de vida na torre. Ok. Falta só uma flechinha na nossa mão. Ele saiu, desistiu da partida. Beleza, ganhamos. Finalmente consegui colocar em prática. Mano, sou... é uma zica que me persegue. Quando eu vou gravar, eu não ganho. É absurdo. <risos> não tem problema, então. Eu vou começar a fazer com mais frequência esse tipo de vídeo. Por quê? Porque, consequentemente, eu vou praticar mais esse sistema de falar e jogar, mano porque tá difícil e ganhamos um baú gigante pra finalizar finalmente com chave de ouro, vocês viram o combo, vocês viram os meus troféus, vocês podem comparar com os meus vídeos anteriores e vocês sabem que realmente tá uma quantidade bem legal, eu tô em busca de chegar aí no top 200 BR com 4550, eu entro no top de novo e se eu conseguir 4.500, eu vou postar lá no meu Instagram. Se você não me segue, segue lá, arroba Clash. Tudo para minhas redes sociais é Gordinho Clash. Só me pesquisar lá e você vai ter um contato mais próximo comigo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Olha só. Baú gigante. Ganhamos e vamos abrir agora o nosso baú da coroa. para finalmente conseguir nossa carta lendária do baú da coroa. Porque eu sinto, eu acredito... E eu não consigo <risos> Beleza então galera, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu gostei, assistir os outros vídeos No canal, fala um grande abraço Do gordinho, se inscreve Caso você ainda não seja inscrito, antes que eu me esqueça E até a próxima Baby.